O que você tá achando? Cara, que lugar cabuloso é esse, velho. Esse aqui é o famoso hospital abandonado. Caraca! Você vai ter coragem? Ah, vou tentar, né? Vamos ver? Fala, galera. Eu sou o Thiago Francão. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vai ser o primeiro desafio do Edson pra ele tentar entrar pra equipe, pra poder continuar aí na noite com a gente nas investigações. Você acha que você vai conseguir, Edson? velho vamos tentar né bem sinistro lugar aqui um lugar aqui bem cabuloso bem cabuloso. pesado mesmo ambiente quem só que aqui é um dos local mais ainda tranquilo que tem ah, tá tá mal tô falando cara, cara. Você, um hospital imagina quantas pessoas já devem ter morrido aqui cara aqui tem muito fantasma muito esquisito cheio e de ó, pichação gente. cheio de pichação aí é, galera e hoje, a sua missão é descer até o Nicrotério. Do Nicrotério? Só que sozinho, eu não vou lá. Eu vou ficar aqui, você vai ter que ir sozinho lá. Cara, ah, seu. Do Nicrotério. Galera, é a primeira vez que ele está vindo aqui no hospital, abandonado. E ele, a missão dele é ir até o Nicrotério. Sozinho. Você acha que você dá conta, mano? Hum, cara, vai ser complicado. Eu vou tentar, eu vou tentar. Mas ser complicado, hein? Ó, você vai ter que entrar aqui nesse corredor se eu não me engano é pro lado direito vai ter uma descida uma rampa você vai ter que descer essa rampa chegar lá embaixo é do lado direito vai até o final um, uma um, um local que é cheio de piso branco e se eu me perder aqui dentro Ah, cara Esse lugar vai... é gigante cara você burdíssimo. vai ter que dar um jeito de de chegar lá qualquer coisa você grita eu vou tentar qualquer coisa eu te grito e você corre lá me socorrer é isso aí só que é o seguinte você tem uma missão ainda, hum. você tem um desafio, você vai ter que chegar no Nicrotério e tirar uma selfie. Uma selfie? Uma selfie. Eu vou te dar o um celular aqui. Opa. Que susto, Oi, mano. Já, tá vendo? Já <risos> lá, <risos> Olha aqui, cara. Olha a tropa, mano. A galera bem pesa aqui, velho. <risos> <risos> você eu viu? Você vai ter que descer com o celular celular do canal chegar lá embaixo vai ter que tirar uma selfie e subir aqui de volta vamos lá vamos tentar vamos tentar a sua câmera tá é isso aí galera já se inscreve no canal deixa muito like e já comenta aí vocês acham que ele vai conseguir passar no primeiro desafio para poder entrar para equipe esse é apenas o primeiro desafio vai vir muito mais ainda hein vamos lá vamos lá então bora para mais esse vídeo e eu é vai lá Vamos lá, boa sorte, hein? Vamos lá, galera. Vamos deitar. Aqui, aqui o lugar é bem sinistro mesmo, ó. Cheio de água aqui, ó. Eu não sei não se ele vai dar conta, galera. Eu acho que ele vai chegar no meio do caminho e ele vai desistir. Ele vai pedir para poder sair. Não vai, não vai dar conta, não. Vai lá. Olha o medo dele. Cara, que lugar sinistro. Coragem, filho. Que lugar sinistro, cara. É isso. pode ser que esteja alguém no local como tem cachorro aí pode ser que tenha alguém vamos ver qual vai ser a reação dele como que ele vai se sair nessa, nesse primeiro desafio ah. banheiro ali gigante aqui ó gigante gigante pessoal eu imagino que aqui nesse lugar já deve ter morrido muita gente então é complicado é um, é um lugar meio pesado de ser você tá andando bem escuro bem destruído cheio de pichação é claro que eu não vou deixar ele ir sozinho né galera eu vou estar indo meio atrás, escondido para ver. Porque, no caso, se tem alguém, eu chego junto também, né? Mas ele vai achar que está indo sozinho. Então, eu vou escondido. Bora lá. É um lugar bem, bem pesado mesmo. Ele falou que ficava lá para baixo. Acho que deve ser aqui deve ser por aqui. Olha que sinistro, chega a ser até até meio macabro aqui, cheio de pichação, Devem bastante vândula aqui, bastante usuário. Só para vocês aqui, né? essa mata. É muito, muito grande isso. Dá até medo de encontrar alguém aqui ou alguma coisa. Tem alguém aí? Era pra direita, né? Pode ser pra cá. Aqui já é mais complicado, hein? Será que ele já desceu? Ele deve ter ido correndo, cara. Ele deve ter ido correndo. Certeza que ele foi correndo. Bom, o que vale é ele chegar lá e tirar selfie e voltar. Chega a dar uns arrepios. Olha isso, olha isso aqui. Será que é por aqui? Galera, do céu, é complicado você vir sozinho assim no logo no hospital. Porque com certeza morreu muita gente aqui já. Então é, é um lugar bem, bem pesado mesmo Bem E logo no nicrotério Saca é por aqui? Eu vou seguir reto nesse corredor Eu Acho que ele deve ser por aqui, ó as portas. é que sinistro vendo água destruído. Tem alguém aí? Não, eu acho que é aqui. Ah, é aqui mesmo. Falou que tinha um céu. Cara, que arrepio que deu agora. Imagina o tanto de corpo que já não deve ter ficado aqui nesse lugar. Vamos lá, deixa eu tirar a selfie aqui. Parece que você escutar passo. Pronto. Acho que é é suficiente, né? Cara, parece que toda hora você escuta a passo atrás de você, sabe? Escalar frio, arrepio. Será que ele vai dar conta? Ah, tá vindo. Vou dar susto É muito pesado, muito, muito pesado mesmo. Ah, eu vou subir e vou embora daqui. Será que aqui sai? Cara, eu já tô praticamente perdido. Sei que é pra cima. Acho que aqui sai. Cara, ele escapou do susto, ele vai passar mal. ele se perdeu, ele subiu, eu ia dar o um susto dele, ele foi pro outro lado. Por aqui mesmo. Cadê a saída? Consegui. Consegui sair. Água. Será que ele tira a foto? Vamos lá. E aí? Não. Você viu? Aqui. Será? Cara do céu! Tem que mostrar a prova agora. Um que dá lá embaixo, Sério? Parece que toda hora tem alguém atrás de você, fica escutando passo, lugar sinistro. Tudo gelado, arrepio. Sério? Cara do céu, quase que eu me perdi lá, não achava a saída. Mas você foi até o Crotes? Foi. Cadê o celular? Tirou a selfie? Deixa eu... Você tá ofegante? Parece que você ficou meio assustado. Cara. Ah, galera, ó. Ele conseguiu tirar foto. É no microtério mesmo. A claro hora que eu consegui tirar foto, e já subi correndo. Cara, é muito cabuloso lá embaixo. Muito eu cabuloso vi você, você veio pelo segundo corredor, Sim. não foi... Eu tava atrás, eu ia te dar um susto só que você Cara, foi pro outro lado. Cara, ainda bem que você conseguiu. Coração já tá na mão, já. Mas deu certo, então? Deu. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu quero que vocês deixem no comentário se ele passou no primeiro desafio para poder entrar para a equipe. Você acha que isso foi bem? Ah, espero que sim, né? Aí o pessoal que vai ter que falar. É isso aí, deixa muito comentário aí, ó. Deixa muito like também. Vamos ver se ele passou no primeiro desafio. E agora vai ter muito mais desafio. Esse foi o mais fácil, tá? Esse, você estava tá louco, esse, esse lá no microtério. É, esse, esse aqui foi facinho, filho. Esse aqui foi facinho. É isso aí, galera. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui!